Nesse vídeo, quero te mostrar o caminho para desenvolver modelos de negócio de clientes infinitos. Vou dar apenas dois exemplos de modelos de negócio de clientes infinitos. Você que empreende ou quer empreender, precisa ter algo muito bem definido. Se você quer ter um negócio de modismo, e não existe nada de errado com isso, até porque dá dinheiro um negócio de modismo ou um negócio de tendência. E o que é um negócio de tendência, Leandro? Um negócio de tendência é um modelo de negócio exatamente ao contrário de um negócio de modismo. Por exemplo, um negócio de modismo tem curto prazo de validade. Por exemplo, uma balada, x ou y, um determinado tipo de roupa, um tipo de música e etc. Negócio de tendência tem de ser maior e mais procurado por exemplo, o marketing digital não é moda, é uma tendência e cada vez mais as pessoas usam essa tecnologia ao seu favor. E cada dia mais a tecnologia aliada ao marketing digital tende a ser essencial para a sobrevivência da maioria dos negócios, até mesmo os negócios de curto prazo, os negócios de modismo. Você consegue imaginar um mundo sem celular? Ou como seria a tua vida uma semana sem celular e internet? Outro negócio de tendência são negócios no nicho de longevidade e qualidade de vida. Cada dia mais as pessoas querem viver mais e melhor, com mais qualidade de vida. Esse é um nicho de clientes infinito. Agora imagina você usar as estratégias de marketing digital correta e adequada para o um nicho de longevidade e qualidade de vida. Seria bom, não seria? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo aqui embaixo desse vídeo, se isso fez sentido para você. Eu quero me comunicar com você e até o próximo vídeo.